Quinta-feira, a estreia, finalmente, de Homem-Aranha. Graças a Deus. A gente tava muito animado, porque, afinal, é o final da fase 4 da Marvel. Então, a gente não tem muito o que dizer pra frente, mas a gente vai falar um pouquinho sobre Ultimato. Então, se você não viu, assiste Ultimato. Vai logo, porque, pelo amor de Deus, deixa eu filmar. Vai voltar pro cinema. Aproveita. Eu sou o Mickey. <risos> sou a Júlia. E eu sou e o bem Cores. cores. Esse vídeo a gente já pede pra você dar like Compartilha esse vídeo, apoia o TV em Cores Pra gente poder crescer cada vez mais Não esquece também de apertar o sininho, muito importante Com ele você recebe notificações de um vídeo novo aqui no canal Vamos lá? Vamos lá! Em ultimato, a gente teve, obviamente, a volta do Homem-Aranha. Muito mais gente, né, que tinha rodado. Perdemos uma galera meio triste, assim, mas... Agora, o boa, a grande questão é que, com a perda do Tony Stark, a gente tem algumas consequências pra isso. E vai ser muito legal logo o Homem-Aranha vir depois, porque a gente vai poder ver como é que o Peter, que meio que virou... Teve uma figura paterna com o Tony, né, ali ele via o Tony como um pai que, nunca, que ele nunca pôde ter. E como é que vai ser o processo de luta e tal. Então vai ser bacana a gente terminar com as coisas do Homem-Aranha, perspectiva do Homem-Aranha pro mundo, né, depois do que aconteceu com o Thanos e... E com os 5 anos que ele ficou fora, porque ó, o mundo continua girando. É por isso que eu achei tão legal começar com a perspectiva do Peter porque o Peter é a perspectiva mais pé no chão o garoto Sim. tá na escola ainda, tá estudando e tal, é novinho, então fica legal que a gente vai conseguir ver bem famílias, pessoas da escola como é que foi, perdentes, queridos e tal que os adultos de Vingadores não, não tem tanta preocupação pra isso. Eles né? têm, mas ao mesmo tempo assim é uma questão mais deles, né? Eles não estão rodeados de, de adolescentes eles não estão sempre com aquela questão do cara, meus pais sumiram. É, é Vai ser uma perspectiva muito boa porque você vai ver o luto na adolescência e eu acho que é muito raro a gente ver situações onde os adolescentes passam por esse tipo de situação. E eu acho que é meio que uma forma da Marvel poder direcionar um pouco o debate sobre isso, como é que é ter sequelas numa sociedade ali, numa parte da sociedade que é uma escola, sabe? Como é que crianças podem superar traumas de uma maneira que elas possam continuar ajudando, continuar funcionais e bem para elas. Então, claro que a Marvel ela tinha que diminuir esse tom um pouco, mas não deixa de ser um pouquinho interessante como é que eles poderiam ter uma chance aí. A gente não sabe como é que vai ser o filme, né? Mas como é que seria legal, talvez, abordar esse tipo de perspectiva Seria bacana. Os trailers já deixaram claro que o, o, o Peter ele tá com um pouquinho. Peter tá mal. Ele tá bem mal, ele tá com um, o que eu considero um pouquinho de estresse pós-traumático. Eu acho que absolutamente todo mundo que passou pelo que ele passou tem estresse pós-traumático. E muita gente no mundo tá passando por isso de estresse pós-traumático. Pode você Pode sumir você da existência. Pode você sumir e voltar, sabe? Bizarro. É, deve ser assustador você acordar e cinco anos se passaram. E é por isso exatamente que eu acho é, que faz muito mais sentido o que a Marvel fez, que foi o Homem-Aranha terminar a fase 4. E aí Aí a fase 5 a gente não sabe quem vai começar, mas faz mais sentido como terminar com Homem-Aranha e aí a gente vê depois o que pode acontecer. Que provavelmente eles vão dizer no Homem-Aranha, então assim, a expectativa tá muito grande porque... É o fechamento oficial dessa fase, sendo que a gente já sabe que tem coisa por aí na quinta. Sim. E uma dúvida que eu acho, que eu acho que todo mundo tá fazendo é o mistério, que é o vilão do filme, ele realmente vai ser bonzinho ou vai ser um vilão disfarçado? Eu acho que ele vai ser os dois. Eu acho muito mais interessante quando o personagem é tão complexo que ele não é nem vilão, ele não é nem mocinho, ele só tá ali fazendo o que ele quer. É, o que a gente sabe é que ele é de uma outra terra. Supostamente o trailer falou que ele é de uma terra alternativa. Aí a gente não sabe se a, se a Marvel ia entregar esse, essa bomba de bandejas. No assim. primeiro trailer é, do no filme do trailer. final da fase 4. Mas... Eu não sei, eu acho que eu não sei se ele vai ser um vilão e tal. Não vai ser uma coisa muito não. complexa, não. boa e tal, mas eu acho que vai ser bacana. O mistério é um bom vilão. Eu não diria que, eu não, que, que não vai ser, porque eu gostei muito do Abutre. É, mas é isso. Ainda assim, as consequências não são tão grandes, mas é válida a motivação do vilão. Sim, então é isso. Eu acho que a gente tem que dar uma chance pra esse tipo de vilão, porque quando a gente para pra assistir, os, os trailers, obviamente, mostram ele como um bonzinho. Eu sempre fico com um pé atrás na pessoa é boazinha demais. O Jake é Hall tem essas coisas de fazer personagens que são vilões e tem cara de bonzinho Pãozinho. ou bobinha né? Exatamente. Então a gente já tem um pezinho atrás com toda essa situação. Mas, ao mesmo tempo, eu não consideraria talvez um vilão. Talvez o cara realmente esteja fazendo uma coisa que pode dar ruim pra gente, uhum. mas vai dar certo pra ele. É, vamos ver. Eu tô bem animado, assim. Eu acho que depois de Ultimar, depois de Guerra Infinita, a Marvel colocou, assim o mínimo que eles podem fazer lá pra cima e se ferrar. Agora a gente tá esperando muita coisa. Muita coisa. E é isso, você tem que tomar cuidado com o que você faz de expectativa. Exatamente. Assim, a gente tem como se manter, mas a gente tá bem animado. E agora a gente quer saber de vocês, o que vocês estão achando dos próximos filmes da Marvel. Vocês estão animados para Homem-Aranha? Conta aqui pra gente, comenta. Vocês vão reassistir o ultimato porque a gente vai. É o que a gente é vendido, né? Fazer. A gente é muito vendido. Não... Então a gente só quer dizer, antes de terminar, não esquece de se inscrever e ver a gente nas redes sociais, porque a nossa rede social agora tá bombando. Tá linda, gente. De verdade. Dá uma olhada lá, Instagram, Twitter, tá lindo. E a gente se vê no próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. tchau.